Oi, oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a roupa Lily Street. Esta aqui, gente, ó. Vai estar tá fazendo esta roupa aqui no nosso canal. Hoje aqui junto com vocês, ok? Olha só, você pode fazer rosa, vermelho, azulzinho mais claro. Então hoje a gente vai estar tá trazendo essa roupa aqui. Este molde está disponível lá no nosso grupo online, aquele grupo que você paga 35 reais a primeira parcela e depois todo mês 15 reais. e todo mês eu disponibilizo um modelo com toda a graduação, ok? então esse molde já está lá, disponibilizado para você baixar, imprimir e já fazer essa peça aqui agora, hoje nós vamos fazer o vídeo, vai ficar mais fácil ainda de você confeccionar a peça é uma peça rápida e fácil de fazer vamos fazer essa peça então mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações assim tem todas as vezes que eu fizer vídeo novo você será notificado, ok? bem pessoal, nos siga nas nossas redes sociais eu tenho meu face particular, é Sheila Ferreira Animani e eu vou amar encontrar vocês por lá Tá bom? E compartilha esse vídeo, compartilha muito nossos vídeos. Assim, nós estaremos com mais ânimo, mais vontade de trazer novas técnicas, novos modelos para vocês. E se você não conhece ainda o nosso trabalho, está chegando aqui agora... E tá em dúvida se curte ou não curte o nosso vídeo, se se inscreve ou não se inscreve no nosso canal. Não conhece nosso trabalho, então eu te convido a fazer um tour pelo nosso canal. Vai em vídeos e ali você vai encontrar todos os nossos vídeos que a gente já fez aqui no nosso canal. Tem fantasia, tem camas, tem muitas e muitas peças vestido smoking, tem muitas peças maravilhosas para o seu pet. Ok? Então, faça um tour aí com a gente e conheça o nosso trabalho. Tenho certeza que você vai adorar o nosso trabalho e vai ser mais um inscrito nosso, ok? Compartilhe muito, gente, nosso, nossos vídeos, tá bom, gente? Então, vamos lá fazer a nossa peça de hoje, o nosso Little Street. Vamos lá, então. Mas antes, roda a vinheta aí. Tá aqui talhado nossa roupa Little Street. Então, capuz, essa parte aqui do fundo, você vai talhar duas vezes. Uma vez no tecido principal, uma vez no forro, tá? Aqui tem a, o lugar onde pôr a orelha. Eu achei, depois de ter feito a peça, que ficou muito baixa. Então, se você quer erguer, você coloca dois dedos pra cima aqui, tá bom? Então, esse aqui, duas vezes. Eu usei plush, tá? Plush atualhado. E pro forro, eu usei esse, essa pele de carneiro. Esse, essa pele alta de carneiro. Também é atualhado, tá? É uma pele atualhada. Não é a sintética. É uma pele bem atualhada, ó. Tá bom? Então, essa aqui, uma vez no plush, uma vez no tecido principal, uma vez no forro, tá? Isso aqui é a outra parte do capuz, uma vez tecido principal, uma vez no forro. Essa é aquela parte onde tu vai colocar os olhinhos, tá bom? Orelha, duas vezes tecido principal. Aqui eu usei um tecido da cor da pele, tá? Esse aqui solta pelo, mas é só por enquanto, depois de pronto, ele não solta mais. Da cor da pele, tá? Rosinha é da cor da pele. Aí, eu, duas vezes dessa cor, duas vezes tecido principal. Aqui o filete, duas vezes dobrado. Tecido principal, só no azul. Aqui a frente, duas vezes tecido principal, duas vezes forro, ok? E as costas, uma vez forro, uma vez tecido principal, ok? Então, essa parte aqui já tá explicada. Eu também coloquei nesta peça, que eu não coloquei na outra, mas coloquei nesta peça, um pompom na cabeça, ok? Um pompomzinho pra ficar chiquezinho. Você pode estar tá fazendo esse pompom de lã, aquela linha, né? Aquela cone de lã. Esse aqui eu fiz desse mesmo atualhado que eu tenho ali, no mesmo forro que a gente vai usar, tá bom? Os olhinhos. Os olhinhos eu usei um tecido azul que eu tinha, que é um tecido, é um tecido de cama. Aqui um tecido preto, né? Pra fazer. Aí aqui eu só dei essas pintinhas de... De tinta, você pode tá fazendo com a tinta também Direto na, na peça com a tinta de tecido, tá? Narizinho a mesma coisa, tá? Ele vai assim pra vocês, no molde, vai tá assim Com todas as cores que você tem que usar Aí você só corta, você pode cortar no, no feltro Pode fazer no feltro, nas cores assim, juntar vai ficar super bonito no feltro, também dá para fazer, tá? Ou tecido mesmo, um tecido que não desfia, né? Também dá para fazer, só seguir as cores, também dá para fazer, OK? feltro é ótimo para fazer esses olhinhos aqui, esse narizinho, feltro é ótimo, tá? E você vai usar de, vai precisar de botãozinho assim. Acho mas eu não tenho a matriz para colocar botão. Eu não não faz mal, você pode colocar o, vel o velcro, né? No lugar do botão, você coloca o velcro tranquilamente, ok? Então, é isso, gente. É isso que a gente vai precisar para fazer a nossa peça Lira Street, ok? Vamos lá a costura fazer a nossa peça, então. Primeiro, nós vamos montar a orelha. Depois, nós vamos pregar a orelhas, as orelhas na, na peça. então... Vira. Vira também. Aqui as duas orelhas prontas Você quer que a orelha fique assim, ó Nós vamos dar essa dobrada aqui na orelha, ó Ó, ela vai ficar assim Mesma coisa com a outra Agora vamos pegar a parte do capuz. Aqui você faz um pique da onde você quer que fique a orelha. Eu acho melhor ficar assim, ó. Aqui. Então, você faz um pique. Dos dois lados. Um pique aqui e um pique aqui. Eu quero que a orelha ela fique assim. Então, eu vou ter que colocar aqui, ela aqui, entenderam? Ó, quer que ela fique assim, então, tem que colocar virada aqui, nessa parte do capuz aqui, ó. Vai ficar assim. Vamos pegar aquele pompom que nós fizemos e já vamos centralizar aqui também. Vou deixar tudo pronto pra depois só juntar. Agora o olho. A gente vai pegar a cola, pega mil e vai colar aqui, ó. Ó. Nariz aqui. Eu vou colar aqui e já vem com ele colar. Tá aqui, ó. Coladinho, prontinho agora nós vamos pegar essa parte aqui ó a parte de trás do capuz essa parte aqui vamos colocar a orelha tudo para dentro então, vamos pegar essa aqui agora pegar essa aqui aqui ok E agora vira com o direito, ó, ficou assim. Então, esse aqui tá pronto. Agora nós vamos fazer o forro. O forro vai pegar as costas do capuz costas do capuz e a frente do capuz e passar uma costura aqui forro pronto vira também aqui Corre a peça pronta, juntar as duas peças por aqui, ó. Por aqui, ok? A gente vai colocar assim e aqui embaixo, ó. Vestir essa. E a gente vai passar uma costura aqui Até aqui Até aqui Mesma coisa aqui Costura com costura Até aqui Pra gente virar Ok, ó aqui. Na boca Do bichinho aqui Passar uma costura aqui ó, passada a costura agora aqui onde a gente deixou aberto a gente vai virar coloca a parte do forro para dentro e agora vamos passar um pressponto aqui, já aproveita e fecha aquele buraco ali que é aqui que a gente vai colar ele na peça é por aqui que a gente vai colar ele na peça, ok? E o nosso capuz tá pronto, prontinho, reservo agora, e agora vamos montar a peça em si vou pegar montar a primeira peça principal frente e as frentes e as costas das peças principais que é essa aqui ok e vamos pregar ombro e lado dos, das, dessas peças e depois fazer a mesma coisa com o forro para daí juntar uma com a outra Ó, vamos pregar assim, ok? Então tá aqui já a Peça principal pregada Agora a gente vai pegar Pregar o filete aqui Na barriga Dá uma dobrada pra dentro no filete Dobra pra dentro pra dar acabamento E dobra pra No meio assim Daí você vem desde aqui Passando ao redor da barriga Ok? Ó Dá uma dobrada pra dentro e desde aqui, vem passando ao redor da barriga. Aqui a mesma coisa Corta o excesso Dobra pra dentro E Pra dar acabamento Aqui Agora aqui Você vai achar o meio Dessa peça Junta uma peça com a outra Ombro com ombro aqui Acho o meio, faz um pique pequeno, porque esse tecido aqui atalhado, é ele desvia, tá? Aqui tá o pique. Agora, vamos pegar nossa nossa touca, nosso gorro. Vamos ver o meio também. Achamos o um meio, fazemos um piquezinho ali. Aqui é o nosso meio. Pique com pique aqui E vamos pregar ele Até no começo da costura aqui, ó Ó Até aqui, ó Tá? Até aqui Agora vamos, reserva esse aqui, ó, ficou assim. Reserva esse aqui. E vamos pegar o forro. Vamos pegar lado e ombro do forro. Forro pregado, montado. Agora, nós vamos pregar a peça principal no forro. Aqui, ó. Vou passar uma costura, juntar toda ela aqui. E passar uma costura toda ao redor. Só deixar os buracos da cava da manga que é pra onde a gente vai virar a peça, ok? aqui ombro com ombro Agora, vamos virar, que pelas cava da manga, a gente vira a peça. só, agora a gente vai pregar o punho aqui nas mangas, ok? Vai pegar o outro filete, vai dar mais ou menos dois punhos, tá? Outro filete, dois punhos, você corta no meio, o outro filete... o outro filete vai dar dois punhos agora a gente vai montar os punhos ok? Agora tu vai juntar aqui, ó Costura, costura E virar assim Mesma coisa com esse ó. Aqui, segura aqui Ok? Nós vamos pregar aqui Pegar aqui, vamos começar aqui de baixo. Aqui pegamos o punho e aqui a gente prega as duas peças junto. A gente vai pregar aqui, ok? pregar em anel tá bom gente é. arrumando as duas os dois tecidos né para nenhum ficar ficar sem costura não ficar para não escapar Arruma bem para não escapar e em anel você vai pregar o punho assim vamos pegar o outro né agora vamos pegar o outro mesma coisa pegamos aqui os dois tecidos junto se você preferir passar uma costura antes ali para firmar pode ser pega o punho aqui onde foi a costura e coloca aqui e vamos pregar em anel Olha só Perfeito Agora a gente vai lá na overlock Ou você passa uma zigue-zague Pra dar acabamento aqui, tá? para parar de sair esses pelinhos aqui Tá bom? Vamos lá então Eu vou até na overlock e já volto Então tá aqui já Passado overlock Ó para dar o acabamento esse é o tamanho 3, tá, pessoal? agora a gente vai passar um pressponto na peça toda e já vai aproveitar e colocar a etiqueta, ok Aqui eu tô rebatendo a costura, gente. Rebater a costura. Ó, eu vou passar o pezinho da máquina onde tem a costura do overlock. Ou se você fez na zigue-zague, é onde tem a zigue-zague. Pra rebater a costura. Pra dar um acabamento que tá melhor, ok? Pra não ficar duro, não ficar... É pra rebater a costura, dar um acabamento. É o que eu tô fazendo aqui, tá? Dá a sensação de estar embutido também, ó. Vendo? Ó. Isso que eu fiz aqui foi rebater a costura. OK? Agora a gente vai colocar os botões. Colocar os botões aqui e a nossa peça já vai estar pronta. Vou colocar os botões dela e ela vai estar pronto ok já volto com ela colocado o botão então tá aqui a roupa do Lily Street prontinha o botão tudo se você não tiver botão você pode colocar o velcro aqui tá a touquinha ele ficou assim a nossa peça. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que tenham gostado, eu amei o resultado. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você não conhece o nosso trabalho, eu te convido a fazer um tour pelo nosso canal. Aqui tem muitos vídeos. Tem cama, tem fantasia, tem várias e vários outros modelos de roupa. E curta o nosso vídeo. Curta e compartilha, gente. Compartilha muito o nosso vídeo. Assim a gente terá mais ânimo, mais vontade de estar trazendo novas técnicas, novos modelitos pra você. Ok? Então, o vídeo de hoje foi esse. Pessoal, próximo vídeo eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários qual vídeo você quer. Se você quer o vídeo da jardineira de coelhinho ou do vestido de coelhinho, é, aqui está as fotos. Então, coloquem aqui nos comentários qual vídeo que você quer que eu traga na pro, no próxima semana. O vídeo para comemorar a, a Páscoa. Traz aqui e coloca aqui nos comentários, ok? O vídeo que ganhar, o, o vídeo que ganhar, eu estarei disponibilizando o molde para você fazer junto comigo a peça lá, no, lá na página do Facebook Animania Pet Mold. Então, compartilha e comenta aqui. Tem que ter no mínimo, no mínimo, 20 comentários, senão eu não vou postar nem o vídeo, nem o molde, ok? Então tá, gente. Até a próxima. Beijinhos para vocês que torcem por mim.